Chegada a hora da decisão. Hoje, 15 para as 9 da noite, tem a luta pelo último lugar no pódio. Direto do Manega Rincha tem Peru e Colômbia. E amanhã, 9 da noite, é hora da grande final. É a maior rivalidade de seleções do mundo sete títulos mundiais em campo. Estrelas por todos os lados. Neymar contra Messi. Brasil contra Argentina. Direto do Templo do Futebol, o Maracanã. Tem Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro.